Então, na continuação da, da discussão da segunda lei, a gente vai falar do Teorema de Carnot e do que, que ele significa. Bom, o que o, o, o Carnot, o Sadi Carnot, né, um engenheiro francês pensou, é em conceber uma máquina que fosse a mais eficiente possível a máquina térmica mais eficiente possível eficiente e, e uma máquina idealizada não só do ponto de vista construtivo mas do principalmente do ponto de vista dos processos pelos quais a máquina se utiliza para desenvolver trabalho a partir de calor né que é, é o propósito de uma máquina de uma máquina térmica então a ideia do Carnot é construir uma máquina em termos de processos reversíveis né? e, e como vocês lembram A reversibilidade está associada a processos quase estáticos Ou quase equilíbrio O que significa que, por exemplo, na minha máquina térmica né? Vou colocar aqui esquematicamente né? Eu tenho um, um pistão, por exemplo, conectado a um, um, uma roda né? e eu tenho aqui uma temperatura e uma pressão e o que acontece, eu faço pequenas alterações nessa pressão e nessa temperatura, que são alterações infinitesimais. Através da, da transferência de calor ou de trabalho De maneira que Se eu vou caracterizar cada um dos estados Dessa máquina Ou se eu estou fazendo uma sequência de processos Desde um estágio inicial até um estágio final Aqui esse diagrama poderia ser em termos de quaisquer variáveis Termodinâmicas, né? por exemplo, pressão e volume, né, como a gente está acostumado, mas poderia ser temperatura e entropia, e assim por diante. Né? Para mim fazer o sistema de um estado inicial até um estado final, todo o caminho é constituído de estados de equilíbrio. Se eu causo uma perturbação muito abrupta nesse sistema, eventualmente ele vai entrar novamente em equilíbrio, mas no momento que eu causo, causo essa perturbação, esse sistema não vai ter uma só temperatura nem uma só pressão que caracteriza todo ele, já que ele não está no estado de equilíbrio, então eu não poderia falar numa temperatura e pressão desse sistema, ou seja, eu não poderia caracterizar esse sistema nesse diagrama por um ponto, né? Ele poderia ser uma área, ou ele poderia ser diversos pontos, ou ele poderia nem poder estar tá contido nesse plano. Mas se eu faço com que cada um dos estados pelos quais esse sistema passa sejam um estado de equilíbrio, significa eu dizer que eu vou fazendo alterações infinitesimalmente próximas entre um estado e outro, a fim de sair do estado inicial e chegar no estado final. Tá? Dessa forma, em princípio, eu poderia reverter o, o processo e ir do estágio final, ao estágio inicial, sem aporte de energia ou de trabalho, externo, né? Então, todos os com relação à máquina, né? Todos os processos são mecânicos são isentos de fricção? Certo? Em cada passo infinitesimal o equilíbrio termodinâmico é atingido e como quando eu transfiro calor entre dois reservatórios que tem uma temperatura diferente essa transferência de calor que é espontânea, né? quando as temperaturas são diferentes é uma transferência espontânea e então ela não é reversível, ela é irreversível então eu não posso permitir que isso aconteça ou seja, todas as transferências de calor Tem que ser isotérmicas. Mas então, como pode, se justamente calor é a energia transferida através da diferença de temperatura? Bom, a gente vai ver em seguida que se na medida que eu coloco calor no sistema, eu retiro o trabalho na mesma proporção, a energia interna do sistema não muda e a temperatura permanece constante. Então, nesse caso, eu poderia fazer uma transferência de calor isotérmica, que, pela natureza dessa transferência, ela é reversível. Então, essa máquina de Carnot, para que ela seja reversível, Ela precisa operar ou num processo, um conjunto, né, de processos adiabáticos ou processos isotérmicos. A gente já vai detalhar mais o que, de, quais são as características desses processos, né? O que o Teorema do Carnot diz, é o seguinte, nenhuma máquina térmica <risos> operando entre dois reservatórios de calor pode ser mais eficiente que uma máquina reversível essa então é chamada máquina de Carnot operando entre os mesmos reservatórios. O ciclo de Carnot proposto é o seguinte: para que ela seja reversível, eu tenho que ter processos isotérmicos ou adiabáticos. Então, eu vou desenhar duas isotermas tá? esquematicamente. Vou chamar aqui temperatura quente, temperatura fria, só para ficar claro né, que essa é maior que essa, e duas adiabatas. Então, o meu processo consiste em percorrer esse caminho. Aqui, então... Termas adiabatas, vou já botar nome aqui para os volumes. Então eu vou chamar aqui esse percurso de um, esse de dois. Esse de 3, esse de 4. Então vai de V1 a V2, depois para V3, depois para V4. Assim fica na ordem. O que, que que constitui uma máquina térmica? constitui um dispositivo, né, que opera com alguns ciclos termodinâmicos que extrai trabalho do calor. E para que ela seja útil, né, como uma máquina que opera continuamente, ela tem que operar numa sequência fechada de ciclos, ou seja, ela sai de um estado e depois de algum alguma sequência de processos termodinâmicos ela retorna ao mesmo estado inicial e vai fazendo isso continuamente. Então, esquematicamente, como a gente já falou anteriormente, eu preciso de dois Reservatórios e um processo, que aqui está representando a minha máquina, que retira calor daqui, parte desse calor se perde, parte desse calor é transformado em trabalho. É fundamental que eu tenha dois reservatórios térmicos para que seja necessário. Quer dizer, eu preciso de um, de um gradiente de temperatura, ou de um contraste entre uma temperatura alta e uma temperatura baixa. Vou tentar dar um exemplo simples de, de por que, que isso é necessário. Imagina, imagina que essa minha seringa eu vou usar como para realizar trabalho. Né? Então, ela, ela tem, de novo, aqui o orifício obstruído. Tá? As paredes são adiabáticas, eu tenho uma resistência... Dentro da seringa Eu posso transferir calor para o gás que está dentro dessa seringa Na medida que, que eu queira Mas o gás lá dentro não perde essa energia para o meio ambiente Bom Se eu transfiro calor para o gás que está lá dentro da, da seringa do, Desse pistão Vai aumentar a temperatura Vai aumentar a pressão Ele vai expandir Tá? Então eu transformei calor em trabalho Eu eu poderia, de outra forma, esfriar todo o ambiente da sala. e diminuir a pressão. Ele também ia expandir. Agora, se ao mesmo tempo eu aquecesse toda a sala na mesma proporção que eu aqueço o gás lá dentro, não acontece nada. Se eu vou sucessivamente aumentando 10 graus, a seringa está em equilíbrio com a sala, em equilíbrio térmico. Eu aumento, vou aumentando na mesma proporção a temperatura aqui dentro e na sala. 10 graus aqui, mais 10 graus na sala. E assim sucessivamente. Não acontece nada. Então eu só vou ter um gradiente de temperatura que pode pro, pro, provocar, nesse caso, um gradiente de pressão e daí levar à aparição de uma força que vai realizar trabalho se eu tenho uma diferença de temperatura, uma diferença de pressão e assim por diante. então Qualquer máquina térmica tem que operar sempre entre dois reservatórios, um que que cede calor e outro para onde tu tu pode transferir o calor excedente. Muitas vezes esse reservatório frio é simplesmente a atmosfera ou a vizinhança. Então a gente está acostumado a não não se dar conta de que ele está presente, mas ele sempre é necessário. Né? Então Uh, vamos tentar caracterizar cada uma das, das etapas tá? que constituem o ciclo da minha máquina de Carnot. De novo, um, o Carnot concebeu esse, essa sequência de ciclos para pensar em qual seria a máquina ideal do ponto de vista dos processos sobre os quais ela trabalha. Não só na, na construção, né, o fato de ela não ter atrito e tal, né, que seria uma idealização mecânica, mas do ponto de vista dos processos serem reversíveis. Certo? Bom, a etapa 1, um, o que a gente tem é uma expansão isotérmica. A temperatura TQ... Constante. Olha, se ela é isotérmica, não muda a energia interna do sistema. E então, eu tenho que o calor aqui nesse ramo, né? A gente tem... Então, eu tenho aqui que o calor é menos o trabalho realizado. Bom, como que, que pode acontecer uma expansão isotérmica? Olha, se o gás está se expandindo, certo? Se não, não houvesse transferência de calor, esse gás ia se resfriar. Mas então, se ele está se expandindo, ele está realizando trabalho sobre a vizinhança, certo? Agora, se eu transfiro o calor para ele na mesma proporção em que ele está realizando o trabalho sobre a vizinhança, a energia interna dele continua constante. Tá? Talvez aqui fosse melhor eu chamar de, de Q1, né? Mas... Certo? Bom, como que eu calculo esse trabalho? Né? Se vocês lembram, então... Como é exotérmico, essa parte aqui sai para fora e a gente acaba que Q1, que é menos ω1, NK, T quente, Ln, de V2 sobre V1. Né? Aqui a integral é realizada entre o volume inicial e o volume final. Certo? Eu Lembra que eu sempre poderia escrever NK como nr, né? então eu poderia também aqui expressar em, em termos do, do número de moles. Né? Como v2 é maior que v1, v2 aqui, né? v1 aqui, essa razão é maior que 1, esse logaritmo é positivo, então q1 maior que zero. Quer dizer, o sistema está recebendo calor. Agora eu vou tentar deixar aqui para a gente ir acompanhando. Aqui, etapa 2. Então, etapa 2: expansão adiabática. Então, o que, que eu tenho numa expansão adiabática? Eu tenho essa relação entre volume e temperatura, que a gente deduziu umas três ou quatro aulas atrás. Isso significa que V3... Né, então... É V3TF... É igual... V2TQ Ou em outras palavras V3 sobre V2 É igual Certo? Então como é a diabática Q2 é igual a zero Né? Δ1 o dois aqui é zero, nesse caso eu tenho que, é, então eu posso escrever como delta t, certo? Supondo que você vê é constante. Como no caso de um gás ideal. Então aqui só uh, relembrando. Na etapa 1 um, foi de V1 a V2 a temperatura constante. Agora aqui foi de V2 a V3. Uh, V3. E a temperatura foi de TQ para Tf. Etapa 4, ou etapa 3, melhor dizendo, a gente tem compressão isotérmica. Isotérmica, temperatura F constante, então variação da energia interna do sistema é zero. De, de novo, da mesma maneira, se o sistema fosse simplesmente comprimido, ele ia aumentar de temperatura. Mas eu preciso que ele seja isotérmico, ou seja, que a, que a energia interna não varie. Então, como a energia interna, que é Q mais W, não pode variar, eu tenho que Q3 de novo é menos Wt. Ou seja, o sistema está cedendo calor na mesma proporção em que está recebendo o trabalho da vizinhança. Certo? E nesse caso como V4 é menor que V3 essa razão é menor que 1 o logaritmo é negativo, Q3 é menor que zero, tá perdendo. E a etapa quatro: compressão adiabática. Esse ramo aqui. Então, de novo, vai de V4 a V1, de T frio a T quente. Né? Então, delta ΔU4. Tá? Esse ΔT aqui é menos, vou botar assim, ΔT no ramo 4, ΔT no ramo 2. E, de novo, eu tenho que V4 sobre V1 é igual... ...sobre dois Certo? Então, a gente... O que a gente gostaria de, de examinar, por exemplo, é a diferença né se eu olho aqui para essa máquina térmica eu vejo que qf mais w é ter que uh, desculpa qf mais w é igual que né? quer dizer esse calor que está sendo retirado da, do reservatório térmico mais quente parte está sendo transformado em trabalho parte está sendo transformado em calor que é perdido né então Vamos examinar como que, de que, que depende esses dois calores. Eu tenho assim, né, NKTLN de V2 sobre V1. E, por outro lado, eu tenho Q3, que é igual a esse Q1, é o... o o calor que está entrando que três é o calor que está saindo, né? então vou só botar assim para vocês identificarem, né? NK. Por outro lado, a gente também tinha assim, né? Eu acho que eu que eu vou fazer tudo isso numa nova página para a gente poder ir acompanhando né? é, o que está acontecendo. Né? Então, de novo. Por outro lado, da, da expansão e compressão adiabática, a gente tinha o seguinte... V3 sobre V2 é igual... A T quente sobre T frio... E V4... Sobre V1... É igual... A T frio sobre T quente... Então a gente tem que V3 sobre V2 é igual a V1 sobre V4, né? Ou, olhando o que a gente tem lá, V2 sobre V1 é igual a V4 sobre V3 dá menos 1. Então, eu posso escrever o meu Q3 né? No meu Q3, eu posso escrever como n k tf ln v4 sobre v3, que é n k tf ln de v2 sobre v1 na menos -1, que é igual a menos NKTF. O menos virou esse menos. Né? LNV2 sobre V1. Agora, comparando o Q3 com o Q1, eu vejo que o que eu tenho aqui agora, que é o meu Q3, né? é exatamente o Q1 menos né? o Q1 dividido por T quente multiplicado por TF. Eu acho que aqui seria melhor a gente chamar é, Q é frio, Q que é quente, né? para ficar claro o que está saindo da fonte quente o que está indo para a fonte fria. Né? É claro que a nomenclatura aqui, quente e frio, é só para identificar qual que está a temperatura mais baixa e mais alta, né? Mas o importante aqui, é então, que a gente fica com essa igualdade ou... É Desculpa Mais tá. Bom, se, se essa máquina Acontece Que qualquer processo termodinâmico Um processo qualquer né Em ciclo Eu tenho um, um, um certo conjunto de coordenadas termodinâmicas, vou falar de novo em P e em V, mas poderiam ser outras. tá? E eu tenho um certo ciclo que acontece em termos dessas coordenadas. Né? Em cada uh, etapa, meu, meu sistema está em cada um dos pontos ao longo desse ciclo. Bom, eu poderia descrever esse ciclo em termos de isotermas adiabatas. Isotermas, adiabatas, isotermas, adiabatas, isotermas, né? E fazer um ciclo equivalente a uma máquina de Carnot para aquele processo. O meu desenho aqui não é muito bom, mas eu acho que dá para entender, né? Cada um, a, a máquina de Carnot tem um grande ciclo de duas isotermas e duas adiabatas, né? Mas eu, eu poderia fazer pequenos ciclos, me mover como fazendo a mesma operação que essa minha máquina, mas ao invés de percorrer esse caminho arbitrário que, a, que o processo da minha máquina está realizando, eu faço um caminho bem próximo a esse, só em termos de isotermas e adiabatas, né? Talvez eu vou desenhar de novo. tá Imagina que eu tenho aqui um conjunto de isotermos e aqui um conjunto de adiabatas. Eu tenho uma, uma infinidade delas, né? então eu posso escolher sempre a que está mais próxima do caminho que o meu sistema original traçava. E daí fazer um processo equivalente Ao da máquina representada aqui em azul, que é uma máquina qualquer Mas em termos de processo reversível Ou seja Eu sempre posso ter um ciclo de Carnot Equivalente Para uma determinada máquina qualquer Ah, eu acho que aqui ficou mais Mais claro, agora se eu faço Uma quantidade muito grande De isotermas e de abatos Eu posso aproximar a linha preta Que é um ciclo reversível, né, Carnot, para esse meu processo que está em azul, certo? Então, assim eu consigo representar a minha máquina em termos de um ciclo de Carnot. Bom, o, como que eu posso generalizar o que está escrito aqui? Bom, eu poderia generalizar isso dizendo que eu somando... Cada uma das etapas, etapas desse ciclo, reversível, essa quantidade de cada etapa, a soma de todas essas quantidades vai me dar zero. Ainda melhor que isso, eu poderia dizer, num ciclo fechado e, e representando O ciclo como uma infinidade de ciclos infinitesimais de isotermas e adiabato. Ou seja, um ciclo de Carnot equivalente. Eu poderia escrever como esse meu somatório. Então, no limite de ciclos infinitesimais, eu poderia escrever isso como uma integral. E uma integral em um, um ciclo é uma integral de um caminho fechado. Em que o calor transferido na cada um dos ciclos infinitesimais, certo? Vai dar zero. Eu posso representar aqui para ficar claro que é um ciclo revertível. Voltando um pouco à máquina de Carnot, né? a gente tinha que o trabalho dela vai ser o trabalho em cada um realizado em cada um dos ciclos né então a gente já tinha calculado quais eram né se vocês se a gente volta lá na, nas etapas a gente tem o w teres e o W1, né? então a gente pode escrever que o trabalho é menos NKT quente LN de V2 sobre V1 menos NKT frio LN V4 sobre V3, como a gente tem essa relação entre os volumes, Tem que o trabalho menos NK, T quente menos T frio, Ln de V2 sobre V1. Como Tq é maior que TF, V2 maior que V1, essa quantidade aqui é positiva, como tem o um menos, o trabalho é negativo, ou seja, o sistema perde energia na forma de trabalho, ou, em outras palavras, o sistema realiza, realiza trabalho sobre a vizinhança. Que é o que a gente quer, extrair trabalho da máquina. A gente ainda poderia escrever o trabalho como menos Q1 mais Q3. É, lembra? Porque essa expressão é Q1, essa expressão é Q3. Q3, Q1. Então, se eu quisesse calcular a eficiência de uma máquina de Carnot, O que, que é eficiência para mim? É quanto foi realizado de trabalho dividido pelo quanto foi gasto de energia. Ou seja, o calor absorvido da fonte quente. Que é então... O Q1, né? Aqui de novo, né? Lembro que o, que o Q1 é o Q quente, né? ainda pode escrever que a eficiência né, é um como um é positivo outro é negativo essa eficiência é sempre menor que um né então a gente tem o que frio que é o Q três né? como a gente acabou de calcular a gente tem ele em termos de V4 e V3, que é o ramo 3 a 4. Mas, por causa da relação que a gente tinha eh, da expansão adiabática, a gente também poderia escrever ele em termos de V2 e V1. Né? Então, eu tinha que isso era menos ln de V2 sobre V1. E o que quente, que é o Q1... NK, T quente, LN, de V2 sobre V1. Então, a eficiência fica 1 um mais... Ou seja, como ter frio é sempre menor que ter quente e ambos são positivos, a eficiência é sempre menor que 1. A ideia que o, que o Carnot introduziu, que é muito importante, é que a eficiência da máquina da, da máquina então idealizada por ele Que é a máquina que tem a máxima eficiência possível Quanto aos processos é, Sobre os quais ela trabalha É que a eficiência dessa máquina Não depende Das características construtivas dela Nem do tipo de fluido Ou do tipo de processo termodinâmico Que ela usa na sua operação O que a gente demonstrou aqui Com argumentos bem gerais né A gente só usou a ideia de que o, o fluido em que a máquina estava operando era um gás ideal, mas o que a gente mostrou aqui é que a eficiência da máquina só depende da diferença de temperatura entre os dois reservatórios. Então, quaisquer que seja a máquina, como essa diferença aqui é, é positiva menor que 1, a eficiência da máquina sempre vai ser menor que 1, ou, se, se preferirem, sempre vai ser menor que 100%. Né? quer dizer, não existe uma máquina térmica que possa atingir 100% de eficiência quer dizer, transformar todo o trabalho é, todo o calor extraído da fonte quente em trabalho sem perder calor para o meio ambiente tá? a gente vai conseguir escrever essas ideias em termos desse termo que aparece aqui, quer dizer, num processo fechado essa, essa razão entre o calor transferido e a temperatura, onde ocorreu essa transferência de calor, vai ser sempre zero. Num processo irreversível, a gente vai ver o que acontece. Né? É dessa, desse componente que surge a ideia de entropia. certo Então, aqui tem, entram uh, uh, alguns conceitos fundamentais que são novos então, na termodinâmica. Né? E que vão ser muito importantes para a gente poder pensar em como é o funcionamento dessas máquinas técnicas. Tá bem?